A compra da última Farm License é a primeira etapa antes de iniciar o farming do token último. Você pode pagar a licença usando USDT, balanço de UXDC, cash ou última. Neste guia, demonstraremos o processo de pagamento com USDC. Para comprar a última Farm License com o stablecoin USDC, realize o login no site da última Farm. Deslize para baixo. Na aba Última Farming License, você verá as licenças para o farming de tokens Última disponíveis para o pagamento. Selecione a licença adequada para você e clique em Comprar. A janela para selecionar uma forma de pagamento se abrirá. Selecione USDC. Aceite os termos de uso marcando a caixa de seleção e clique no botão Comprar. Na janela que será aberta, você verá o valor em Coins Última e o endereço da carteira para a qual você deseja transferir, o valor especificado. Para sua conveniência e melhor maneira para trabalhar com o aplicativo, o endereço também estará disponível na forma de um QR Code. Para realizar o pagamento, envie o valor especificado de USDC para a carteira na coluna Endereço. por favor. Envie o valor exato que aparece na tela. Após a conclusão do pagamento, você precisará aguardar a notificação de pagamento. Em seguida, na página, você verá a chave de ativação para sua licença. Não se esqueça de ativá-la, pois isso é muito importante. Somente após a ativação, o max load da sua fazenda aumentará e você poderá usar todos os recursos deste produto. Se por algum acaso você fechar a página ou tiver problemas com a internet, não se preocupe, o pagamento será exibido em sua área pessoal na seção Chaves de Licença. Na seção Chaves de Licença, você vai encontrar todo o seu histórico de compras, e lá você também vai poder ativar a sua licença Ultima Farm License, comprada anteriormente, clicando no botão azul, Activate. Parabéns! Você adquiriu a licença para o Farming do Token Ultima, a licença é válida por um ano. O próximo passo é adquirir Ultima Farming Units. Lhes desejamos um alto profit e grandes conquistas.